Doce. Vamos lá aqui para mais um vídeo estamos aqui comigo, Thomas! Olha, obrigadão, tens trazido aí a tua, a tua máquina. Nós hoje vamos andar aqui num mini, mini turbo, turbo. A andar num dos carros que, secretamente, eu gosto bastante. Uau, devido à autorização aqui do McTomin...